Oi, povo, do quanto conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar aí um pouquinho, né, da Tata, que amanheceu com o olho inchado, dizendo que ela se emocionou muito aí. Ela tava revendo partes aí do seu clipe e sabemos que vai ter participação de casais reais, né, contando as suas histórias. E toda vez que a Taís, né, vê essa parte aí do clipe e ela se emociona aí, pelo amor, pela superação desses casais aí para poderem estarem juntos, né? E ela também falou pela gratidão que ela tá aí pela produção, né? A Massinha, que além de amiga, né? Da Thais aí, é produtora. A Massinha é muito famosa e muito querida aí no meio aí artístico, né? Ela também já tinha produzido já a música da Modo Facinho, né? Com Jerry Smith e com a Tatá. E tá produzindo esse fit aí com o Rogerinho, né? Com a Tatá e o Rogerinho. E a Thaís falou da importância dela estar, tá, assim, participando, né? A Thaís está participando de tudo, né? E antigamente não era assim. Ela não escolhia repertório, ela não escolhia nada. O que, tá, o que botava para ela, ela tinha que aceitar, né? Ela não tinha essa, é, essa como se diz essa opção de poder dizer, não gente, vamos melhorar aqui, não tinha, era isso e tá bom, e hoje não, né, ela que administra a carreira dela, então se não tiver bom, ela fala que não tá, então e tem pessoas que falam, não, tudo bem, vamos melhorar, vamos mudar aqui e ali, sabe, ela participa de tudo. É bem mais trabalhoso? É, porque tem que fazer tudo, ela tem o Pikachu que ajuda, tem o Patrick também, e a massinha mas tudo tem a mão, o dedinho da Thaís ali. Então isso para ela é muito importante, e ela tá se emocionando demais, né? Pelo esse trabalho aí. Eu tô ansiosíssima para poder assistir, né? Eu, acho, eu acredito também que quem gosta da Thaís está super ansioso aí. E a Thaís também voltou a né, fazer a ginástica rítmica. Hoje também ela recebeu, ela fez um trechinho também Apesar que ela fez dentro de casa, né? Porque tava chovendo lá Lá fora tava tudo molhado E os bebês aí, né? O Alfredo e o Macau, ele foi tomar banho Voltou aí com o chapéuzinho aí Gravatinha de quadrilha e Aqueles dois são uma fita. Aí ela Se inscreva no canal, compartilha E bora pro vídeo <música> Bom dia! Olha a cara de inchada, não só de sono, como de choro. Eu acordei cedo hoje pra poder ver o primeiro corte do meu clipe, sabe? meu clipe novo com o Rogerinho. E antes de começar a fazer qualquer trabalho, eu me apego muito ao profissional que vai fazer isso, sabe? Porque quando a gente vai fazer qualquer trabalho de clipe, eu acho que tem que ter muita verdade de quem tá fazendo, sabe? E tudo que eu venho fazendo, eu procuro sempre... Não façam isso, gente, não façam isso, é um conselho para a vida em qualquer aspecto de trabalho, qualquer área, não aceita, não fica satisfeito se você não tá satisfeito, sabe? Coloca um pouquinho de mim, sabe? Eu quero que, que seja muito tudo verdadeiro, e o, a pior coisa é você trabalhar com a pessoa, você fala assim, ó, oh, quero um clipe assim, e o clipe sai totalmente ao contrário, ou às vezes chega lá, muda na hora e você vai e aceita vezes, né? E é triste isso, eu já passei por isso várias vezes em banda que eu já, já fiz, fiz parte assim, sabe? Eu já fiz coisas que eu não ficava satisfeita e eu fiz, eu fiz coisas que não era a minha verdade, sabe? E vendo esse clipe hoje, é a minha verdade, gente. Existem pessoas que se amam de verdade e que não tem vergonha de falar isso pro mundo do que já passou, do que já viveu. E às vezes a gente vê tanto casal, né, aí que. Parece que tá, tá, tá tudo bem, mas lá dentro, no fundo, não tá nada bem, sabe? É literalmente a mensagem que eu quero passar pra vocês. Eu tô muito emocionada. De verdade. Porque eu conheci as histórias das pessoas. E eu sei que é histórias verídicas. Existe o amor, sim. Sabe, gente? Conseguem me compreender o que eu tô tentando falar pra vocês? E assim, tô muito feliz demais, massinha igola, Muito obrigada. Porque há muito tempo eu já não fazia uma coisa que eu queria muito, assim, sabe? E quando você encontra, assim, histórias que realmente são inspiradoras, porque esse clipe é muito inspirador, você fala assim, eu tô no caminho certo, eu não tô, eu não tô doida, não. Eu não tô doida, não. Ninguém, ninguém... A internet tá aí, né, espalhando ódio gratuito. Mas a mensagem sempre vai chegar... No alvo, no propósito, sabe? E é nisso que eu acredito. Tô muito feliz, muito satisfeita mesmo. Muito, sabe? Porra. Eu já vou fazer uma coisa que eu queria muito. E tudo que eu quero mostrar as pessoas é que... O amor existe, que ele é possível, cara. Que nem tudo tá perdido. Tudo bem que a internet tá... E de verdade não adianta. Não adianta. Mas a gente vai. Não tem problema, a gente vai. A gente vai. Massinha... Rigola, a gente vai. <risos> Patrick, Pikachu, a gente vai contra o mundo, cara. Mas a gente tem que ser mesmo. Porque a gente trabalhar com a nossa verdade, nas coisas que a gente acredita, a gente pode ir até contra o mundo inteiro. Contra o mundo inteiro. Porque na maioria das vezes fica todo mundo contra. Agora eu vou tomar um banhozinho, tirar essa cadeia de choro, porque ninguém é bonito chorando. Gente, é isso Eu vou tomar um banho e vou sair maravilhosa Que hoje é terça-feira, hoje tem muito trabalho também E é isso As crianças tomam banho, vamos lá ver oh! Meu Deus Oh meu Deus Como tá lindo, mãe Ai, não tô acreditando Oi, mãe, tu vai descer a cadeira? Gente, tá lindo Ai, não vou tirar esse chapéu Se vocês tirarem, vocês vão apanhar, viu?